Oi, gurias! Tudo bom? Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês um produto que eu recebi na Glambox e que me chamou muito a atenção na hora que eu abri a caixinha e eu acho que vocês também ficaram bastante curiosas sobre ele, que é o Sense Plus, a loção de limpeza facial da Dermatus. Dermatos. Ela é... Eu até comentei que eu achei tubo bem bonitinho, que foi um dos primeiros produtos que eu recebi com o Bump da Glambox. E eu fiquei bem curiosa para testar. Eu já estou usando esse produto há algumas semanas, então eu já tenho uma opinião formada sobre ele, eu já testei de várias formas e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência. Thank you. A linha Sense Plus é uma linha da Dermatos específica para galera que tem a pele sensível ou sensibilizada por algum processo, ou dermatológico, pode ser um peeling ou um laser, ou por estar tá fazendo tratamento para acne, que deixa a pele bem sensível, ressecada. Então, ela é bem gentil e bem focada nessas pessoas. A linha tem ativos que ajudam a pele a estabelecer o equilíbrio natural, fazendo com que ela fique mais macia e protegida. A loção de limpeza de pele ajuda a limpar a pele sem precisar enxaguar, elas Substitui com benefícios os sabonetes faciais porque mantém a umidade natural da pele. Ela tem, na fórmula, substâncias de origem vegetal e hipoalergênicas. Ela não tem lauril sulfato de sódio, não tem óleo mineral e nem animal. Ela não tem o lauril sulfato de sódio, ela não tem gordura vegetal, animal ou mineral e não tem óleos. Então ela não deixa a pele melada. Confesso que grande parte de eu estar amando essa loção É que tá muito frio Então tem dias que eu não quero ter que lavar meu rosto com água gelada Porque normalmente eu lavo o rosto com sabonete de noite Então ela tem me ajudado bastante nesse sentido Que aí eu só passo ela com um lencinho e a minha pele já fica limpa Ela pode dar um pouquinho de aflição Porque ela deixa uma textura diferente na pele Que não é aquela textura repuxando do sabonete E também não é a textura meladinha de ter passado hidratante. Então é muito diferente, ela deixa a pele bem acetinada, mas realmente é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, sabe? Eu já usei ela também como removedor de maquiagem. Ela remove, sim, maquiagem, mas eu tenho o hábito de usar o rímel à prova d'água. Então o meu rímel ela não remove, mas ele também não promete remover maquiagem à prova d'água. Então eu, pra ele eu uso a água micelar bifásica e aí eu removo o rímel, depois eu venho com ela pra remover o restante. Claro, não é a mesma coisa que lavar com um sabonete de limpeza facial, que deixa a pele repuxando de tão limpa. Ela limpa na medida o suficiente para tu não ficar com o rosto melado de, de oleosidade. Mas também não é o suficiente para ficar com a pele ressecada. O tubo de 200ml, que é esse com o bumpzinho, ele custa R$66,00. Assim, é um, é um valor bem alto para um produto que tu usa diariamente. E para mim, que não tenho a pele super sensível, que eu já tive, já fiz tratamento, mas na época eu não usei esse produto. Hoje, com a, pele, com a minha pele como ela é, eu não vejo necessidade de ter um produto de R$66,00 para ela. Eu consigo me virar muito bem com outros sabonetes faciais que são bem mais em conta. Mas pra quem tem a pele sensibilizada, pra quem tá fazendo algum tratamento, acho até que pra quem tá fazendo tratamento com Rokutan, também deve ser maravilhoso. Então pra essas pessoas eu super indico, mas eu não compraria de novo porque não faz sentido pra mim no meu dia a dia. Eu consigo lavar o rosto com outros sabonetes que são bem mais em conta e dá o mesmo resultado. Caso um dia eu volte a fazer tratamento facial como peeling ou laser, eu com certeza voltaria pra ela, compraria um tubinho pra ter em casa pra usar nesses dias que a pele fica mais sensível logo após o procedimento. Se tu quiser saber mais informações sobre a marca ou quiser comprar o produto, aqui no link do blog que tá no box de descrição tem o link de compra e tem mais informações sobre o produto e a linha. Eu espero ter te ajudado e se tu gostou não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!